vou fazer, eu vou mostrar pra vocês um hackzinho de como vocês estão removendo esses eventos, é com consequência você consegue remover também o domínio dessa BM, descarta, caso vocês queiram descartar a BM, você descarta a BM e verifica novamente o seu domínio em outra BM, tá galera? Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês aí mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar como remover os domínios de bm's bloqueadas tá galera atualmente a gente tem que verificar o domínio ali verificar a bm colocando o domínio e muita gente, depois que toma o bloqueio, não consegue remover o seu domínio naquela BM, tá, galera? E isso tá complicando demais, porque muita gente tá querendo comprar até vários e vários domínios pra tá subindo campanha, porque a partir de 2021, com o iOS 14 e tudo mais, a gente tem que validar a nossa BM com um domínio, tá, galera? Depois que toma o bloqueio, muita gente não consegue remover o domínio pra tá colocando em outra BM e subindo várias outras... É, contas de anúncio e deixar o seu negócio Deixar seu negócio online ali vendendo todos os dias E muita gente tá com essa dificuldade Que nem aqui ó Essa BM eu anuncio nela e eu tomei bloqueio Porque uma conta de anúncio não tava com a forma de pagamento E eu já expliquei isso pra vocês galera Todas as contas de anúncio é, Qualquer coisinha que... É, não esteja de acordo com o Facebook, eles estão bloqueando tudo, tá galera? Então, eu tenho cinco contas de anúncio nessa BM e uma delas estava sem, é, sem forma de pagamento e acabei tomando bloqueio. Então, eu vou já mostrar para vocês como que vai remover, depois eu coloco novamente esse domínio nessa BM, tá? Tá aqui ó, essa conta ela não pode ser, esse domínio não pode ser removido porque ela tem... É, ela tem eventos configurado nessa BM, então eu não posso remover o meu domínio enquanto essa, esses eventos estiverem no meu domínio. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que remover esses domínios, ou remover esses eventos. Eu não consigo, pode ver. Eu clico aqui e não vai, tá vendo, galera? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou mostrar pra vocês um hackzinho de como vocês estão removendo esses eventos. É com consequência, você consegue remover também o domínio dessa BM. Descartar caso vocês queiram descartar a BM, você descarta a BM e verifica novamente o seu domínio em outra BM, tá, galera? É muito simples e muito fácil, porém é só um pouquinho trabalhoso, mas é simples e fácil, tá, galera? Vamos lá. A primeira coisa que vocês têm que fazer. É o que? e na gestão de eventos, tá galera? A gente vai vir aqui, gestão de eventos. Logo de cara você não vai conseguir mexer no gestão de eventos, porque tá bloqueado, sua conta tomou bloqueio. Então vocês não vão conseguir fazer é, a remoção desses eventos de maneira simples e correta, tá vendo aqui? Aqui ele tem duas opções, ou a gente vai ignorar ou solicitar análises análise, daqui a pouquinho eu entro no chat e falo para eles desbloquear é só eu colocar o cartão em uma das contas de anúncio, tá bom galera? Então a gente vai aqui, em vez de a gente clicar nessas duas opções, o que, que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em cima e clicar no x, tá vendo galera? Clicou no x, eu não consigo mexer mais na, na gestão de eventos aqui do Facebook. O que, que a gente vai fazer agora? A gente vai clicar com o botão direito e inspecionar, aqui ó, inspecionar, tá vendo? Ele vai me abrir uma janela aqui do lado, onde vai aparecer vários códigos. A gente vai remover algumas camadas para a gente estar tá podendo clicar na gestão de eventos, tá bom, galera? Aqui do lado direito, ele vai carregar aqui para mim, ó, algumas coisas. Eu vou remover esses filtros, tá, galera? Ó. Eu vou dar um clique aqui, ó. Eu vou dar um clique aqui para ele selecionar essa página e a gente conseguir remover essa, essa parte aqui. Aqui, ele já apareceu para mim, ó, tá vendo? Deixa eu só subir só um pouquinho. Esse de cara a gente não vai remover. A gente vai remover o B60, o 66S, o 0KF, o BLF, o BIF, agora eu não estou lembrado. O SU6. O H2B E o U80O E depois a gente vai remover o primeiro Que é ZH3, tá galera? Aqui, pronto, simples Ele já, ele já agora eu já tenho interação com o gerenciador de anúncio Mesmo ele estando bloqueado, tá galera? É um pouquinho difícil, complicado, mas é simples, tá? Pronto, depois que eu removi esses daqui eu posso fechar normalmente, ele vai estar tá aqui, tá vendo? Eu só não consigo usar o scroll, então o que, que eu vou ter que fazer? Segurar o ctrl e diminuir a tela, tá vendo? Diminuir o zoom, ó. Tá vendo que eu já tenho interação com o meu gerenciador de anúncio? Ou gerenciador de evento? É muito simples, agora eu consigo remover os eventos. Está vendo que agora eu tenho interação com o meu gerenciador? Galera, esse conteúdo tá valendo ouro, tá galera? Muita gente tá querendo comprar vários domínios. Você viu que é muito simples e muito rápido? É um pouquinho trabalhoso, mas agora a gente já tem interação o nosso gerenciador de eventos aqui. Agora a gente já pode começar a tentar remover os nossos eventos que estão vinculados à nossa BM, tá galera? Se você é novo aqui no canal, não esqueça de dar aquele joinha e se inscrever aqui no canal, tá galera? Esse conteúdo tá muito bravo, galera. Muito bravo mesmo. Vocês não encontram aí muito fácil esse conteúdo, vamos lá. Então o que, que eu vou fazer? Ó? Eu preciso vir aqui, tá galera? Tá vendo aqui que ele tem um, dois ícones aqui? A gente vai vir aqui, ó. E a gente vai dar mais um que ele abriu ali, ó. Deixa eu só diminuir isso aqui. Voltando aqui, galera. O monitor do notebook, ele não tem espaço suficiente. Então o zoom do, do, do scroll, ele não funciona. Então eu tive que jogar ele na, na tela aqui do lado. Aí eu tirei um print do botão que vocês vão ter que apertar. É esse daqui, ó. Deixa eu só aumentar aqui pra vocês. Ó, tá vendo? A tela que a gente tava vendo é essa daqui. Então, o meu monitor, ele não passa disso daqui. Porque você não consegue usar o scroll, que nem eu expliquei pra vocês. Vocês não conseguem usar o scroll, tá? O que, que vocês têm que fazer? Pegar um monitor maior ou algo do tipo, mesmo que é, não vai aparecer pra você. É, jogue no monitor maior e vai aparecer isso daqui, ó. Do mesmo jeito que tá aqui, é no meu monitor pequeno que funciona. Quando eu joguei no meu monitor maior, que é aqui do lado. Ele me aparece mais coisas, tá vendo? Tá vendo aqui do lado? Tá vendo aqui do lado? Do lado esquerdo, no canto inferior, ele tem um botãozinho onde a gente pode clicar, tá galera? Aqui ó, acabei de circular pra vocês no canto esquerdo. Vocês vai clicar nesse botão e vai aparecer essa página aqui pra vocês, ó. Tá desse jeito, exatamente. Clicou naquele botão, vocês vão chegar aqui, ó. Aqui do meu lado esquerdo, ó, no meio da tela, tem meu domínio, tá vendo? Eu clico aqui, ele aparece todo o meu domínio, ó. E aqui embaixo a gente vai clicar aqui, ó tá vendo aqui? Para editar, nosso, pra editar o nosso domínio. Eu só vou aumentar aqui um pouquinho para vocês verem, ó. Ó, tá vendo? Editar, a gente vai editar. Aí ele vai para a tela de edição, tá, galera? Aqui, ó. Deixa eu só aumentar só um pouquinho o zoom, só que não dá para me dar o scroll. Mas tá aqui, ó. Meu domínio que eu utilizo, como vocês podem ver, aquela chave que tá ativa ali azul, galera. Aquela chave que tá ativa azul é porque meu PIXO tá otimizado para compra, tá? Para a gente remover o nosso domínio da BM bloqueada, a gente tem que limpar todos os eventos que estão aqui, tá, galera? Vocês vão limpar um a um, tá vendo? Ó? Eu clico aqui no X, ele remove. É difícil de ver? É. Mas você, quando você vai habituando com a ferramenta, você já sabe ali, já de olhos fechado, onde tem que clicar, tá, galera? É muito simples, porém trabalhoso, que nem eu expliquei para vocês. É trabalhoso, tá? Removi, removi ó, o 1. Eu tinha quatro eventos. Removi todos, tá vendo, galera? E eu vou colocar aqui salvar, ó. Aqui, ele sim, eu quero, quero salvar. Se você não marcar essa opção e colocar aplicar, ele simplesmente não funciona, tá, galera? Aqui, apliquei, vou salvar, sim. Ele vai dar um aviso ali de 48 horas e tudo mais tal, mas a gente não precisa disso, tá, galera? A gente vai vir aí, deixa eu só aumentar aqui. Aqui, todas as ferramentas, a gente vai aqui configurações de negócios tá o que, que a gente vai pegar agora a gente vai lá no domínio novamente tá bom galera pronto galera tá aqui ó simplesmente isso muito fácil Estamos aqui na bm verificada com o domínio verificado galera esse conteúdo tá muito riquíssimo então compartilha com o máximo de número de pessoas que você quer ajudar porque é um conteúdo muito, muito rico mesmo. É muito valioso. Porque muita gente está querendo comprar outros domínios e não precisa, galera. Simplesmente fazendo esse método. É um pouquinho trabalhoso? É, mas vai te economizar muito, galera. Então, não esqueça de se inscrever aqui no canal e já curte o vídeo, tá, galera? Então, voltando aqui. Simplesmente isso. Agora, o que, que a gente vai fazer? Vai remover a nossa, o nosso domínio da BM. Muito simples. Lembra que a gente clicou aqui e deu o erro de eventos? Agora a gente clica aqui, ó. tá vendo? Simplesmente removi o domínio da nossa BM bloqueada tá galera é muito simples e muito fácil porém é um pouquinho trabalhoso porque a gente não conhece muito a fundo a ferramenta o que que a gente pode fazer o que que não pode quando a gente começa a trabalhar com a ferramenta a gente sabe que pode tudo aqui no marketing digital a gente consegue dar tudo no melhor possível tá galera então assim é um conteúdo que eu trago para vocês como é, muita gente via me procurado, perguntando-se como, re como remover o domínio, e eu falei, expliquei, era só fazer é, um passo a passo ali de remover, mas muita gente falou que não tinha como. Então, eu tô trazendo para vocês uma solução incrível, galera. E é um conteúdo de muito valor. Então, se esse conteúdo fez algum sentido para você, galera, não esqueça daquele joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo, hein?